em relação à extensão universitária, com um dos personagens mais ativos do Instituto de Física em relação à extensão universitária, nosso colega técnico-administrativo Valberto Andrade Chuvas, que vai falar sobre várias dessas atividades né, que são desenvolvidas no Instituto de Física, o ciclo de palestras que está entrando na sua 13ª edição, a exposição Trajetórias da Extensão, entre outros assuntos. Roberto, vamos começar pelo ciclo de, ciclo de palestras, está na sua 13ª edição, trazer primeiro para o ouvinte um histórico né, dessa atividade, como é que ela surgiu. Boa tarde. Bom, boa tarde aos ouvintes, boa tarde Vicente. É uma grande satisfação estar presente aqui no Extensão em Foco, retornar ao Extensão em Foco, falando de uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é a extensão seja no Instituto de Física, na URGS, uh, é uma grande satisfação para mim trabalhar com extensão. Respondendo à tua pergunta sobre o ciclo de palestras, ele está na 13ª edição. 11 edições aconteceram na Livraria Cultura e, começou, e começaram es, esses programas no Ano Mundial da Física. Uh, ele é voltado ao público em geral, claro que o nosso foco é um, são estudantes do ensino médio para a gente despertar o interesse pela ciência, que muitas vezes uh, é considerada uma, uma coisa hermética, difícil, principalmente quando envolve física, matemática, e a gente tem tido um grande sucesso porque também... A gente tem uma parceria com a URGS TV, que grava esses programas e transforma num produto que se chama Simplifísica, uh, que é distribuído para escolas em formato de DVD, são mais de 600 escolas que já receberam esses DVDs, e postados no YouTube pela própria URGS TV e podem também ser vistos no programa Simple Física que é o nome, né? Na, no canal 15 da NET, que é a UNITV. Uh, esses programas têm o objetivo de dar elementos professores, para os professores uh, usarem como elementos de apoio ao ensino de Física e de Ciências, e creio que isso uh, vai muito bem. Para nós é uma grande satisfação colaborar com a educação, né, que é o que a gente precisa muito nesse país, é, é apoio, incentivo ao estudo, à educação e, principalmente, as carreiras científicas. Uh, temos também programas que são focados em questões de gênero, né, que são programas uh, voltados para meninas do ensino médio e fundamental, Uh, que visitam as escolas, são levadas para as palestras e fazem parte de um programa que se chama Meninas Fazendo Ciência. Uh, existe uma preocupação não só uh, da tua parte, dos projetos que tu coordena, tu participa, mas assim, é uma preocupação que parece geral do Instituto de Física de tornar a Física acessível para estudantes de Ensino Médio, né? Aproximar esse conhecimento que muitas vezes, como tu falou, às vezes parece intangível, parece muito hermético, e trazer isso para a realidade cotidiana desses estudantes, né? Não apenas para a questão do vestibular, mas para a própria formação deles, profissional depois, né? Olha, eu acho que o um conhecimento de física ele é valioso para qualquer um, tá? Porque a gente, desde que tu levanta de manhã, que toca o teu despertador, tu tá usando o teu celular, tu liga o teu chuveiro, tu dirige o teu carro, existe física, existe ciência. Uh, ciência e tecnologia andam juntas. Antigamente, a ciência nos levava à tecnologia. A tecnologia nos levava a, levava a aplicações desses conhecimentos. Hoje em dia, a ciência e a tecnologia elas já estão num outro patamar. A ciência nos leva à tecnologia. E a tecnologia nos leva a novas ciências. Basta ver a, a as aplicações do, do, dessa ciência na área de nanotecnologia, que é a ciência do mínimo, e na astronomia, na astrofísica, que é a ciência do grande, o conhecimento do universo. Isso vem dessa nova transformação da ciência gerar tecnologia e a tecnologia gerar novas ciências. Então, para a juventude, é muito interessante uh, as carreiras científicas, porque elas propiciam o um conhecimento e o um entendimento, seja do, do micro ao macro, uh, o despertar de, do gosto pela ciência. E a gente tem conseguido isso, seja através desses, desses eventos, das palestras, do programa Simplifísica. E aqui cabe falar também sobre o Portas Abertas. O Portas Abertas é fundamental, né, que é uma atividade organizada, muito bem organizada, eu diria, pela pró-reitoria de extensão. Aproveito aqui para convidar todos para participarem do Portas Abertas, do Instituto de Física, da URGS, que acontece no dia 19 de maio, um sábado. E a partir do dia 23 de abril, já vão abrir as inscrições para as escolas né, que quiserem participar do Parque Abertos, levando seus estudantes. Seus estudantes, Em relação Exato. ao ciclo, o ciclo de palestras desse ano, Valberto, Terra, Planeta, Água, começou dia 22. Vamos falar um pouquinho sobre essa programação para esse ano de 2018. Do ciclo. Bom, essa discussão da água, eu acredito que nesse momento ela é fundamental. No momento que está acontecendo o Fórum Mundial da Água, e está se discutindo a questão da privatização do aquífero Guarani. Né? Então, acho que toda a sociedade tem que participar dessa discussão. Porque a água é um bem comum a todos. As pessoas já pararam para pensar a medida que nós tivermos que pagar um, todos os dias para tomar a água? E é um bem de todos. Então, a gente promoveu esta palestra no dia 22... Uma professora Márcia Barbosa, que é, um ex, é uma expert em, em estudar o comportamento da água, até a possível transformação da água do mar em água potável, ou água salgada em água potável. Claro que já existem outros estudos uh, relativos a essa questão, inclusive o uso do do grafeno tem uma pesquisadora do Rio de Janeiro que através do uso do grafeno está tendo sucesso, inclusive a nível internacional, nessa questão da transformação do apro o aproveitamento das águas não potáveis. Roberto, em relação ao retorno desses estudantes, já estamos na 13ª edição esse ano, então Sim. certamente vocês têm um retorno, e muito provavelmente positivo em relação a esse ciclo de palestras. Como é que é? Conta um pouco do retorno desses estudantes em relação aos ciclos de palestras anteriores, e, enfim, a expectativa de vocês para o desse ano. Bom, uh, isso se refletiu muito na, nas densidades do vestibular. Antigamente, uh, entrar em física na URGS nós tínhamos densidades muito baixas, próximas de 1,5, 2. Uh, atualmente, nós já tivemos um, um, uma densidade de 14 por 1 na área da astronomia e até mesmo na área de, de ciência, da, da física básica, também já tivemos uh, densidades próximas de 7 e 8. Quando a gente recebe os calores no Instituto de Física, que a gente sempre faz uma programação na recepção aos calouros, a gente pergunta quem daqui participou uh, das palestras ou do conversas ao pé do físico, quem veio no Portas Abertas? Sempre a gente encontra uh, um número, eu diria expressivo, cinco, seis alunos ou que participaram do ciclo de palestras ou foram no Portas Abertas. Por isso a importância da universidade abrir as suas portas e os seus laboratórios, porque para muitas pessoas é desconhecido, para muitos jovens, principalmente, o que, que acontece aqui dentro da URGS. O que, que é feito com o dinheiro que o contribuinte brasileiro paga e, e, e é usado aqui na, na, na universidade. Eu acho import, importante a universidade abrir as suas portas, ela ir até a comunidade, ter essa interação com a comunidade, porque, afinal de contas, a gente existe para servir a comunidade. Uma das atividades uh, que estão ocorrendo em relação à extensão universitária no Instituto de Física é a exposição Trajetórias da Extensão, que vai, inclusive, até o dia do Portas Abertas, dia 19 de maio, começou no dia 5 de março. E ela tá, traz a trajetória da extensão do Instituto de Física que tem mais de 50 anos, né, Valberto? Olha, essa exposição ela começou de uma maneira muito despretensiosa. Né? Ela é composta de um acervo grande que eu comecei a reunir no Instituto de Física, matérias de jornais, pôsteres, banners, objetos, que fazem parte da extensão do Instituto de Física. Outros materiais foram cedidos pelas, pelas próprias extensionistas do Instituto de Física. E ela começou de uma maneira, como eu falei, muito despretensiosa, e ela resultou num produto muito bonito, muito bem acabada, ela foi organizada para receber os estudantes, estimular para que os estudantes participem das nossas ações de extensão. Claro que teremos muito bolsistas, mas é bem, bem, bastante comum nós termos uh, estudantes voluntários trabalhando com extensão, e não são poucos, porque lá no Instituto de Física a gente tem o que a gente chama de fórum dos bolsistas e dos alunos que trabalham com extensão. Que a gente se reúne a sexta-feira e todos participam de todas as ações de extensão. Essas, essas reuniões contemplam um tempo em que eles apresentam trabalhos uh, de caráter científico, de pesquisa e depois a organização para que eles atuem em todas as ações de extensão. Porque à medida que eles atuam numa ação de extensão, eles estão aprendendo sobre física, sou um, um, eu diria um conhecimento mais globalizado dentro desta ciência. E durante todo o mês de março, né, Valberto, já é alguma coisa que acontece há algum tempo, o Instituto de Física tem toda uma uma, uma programação, como tu falaste há pouco, uh, para receber os calouros. Sim. O que, é que nós tivemos esse ano? Tem alguma coisa ainda em andamento? Temos duas exposições. Uma... Está no, no planetário, porque uh, essa programação ela envolve uma parceria com o planetário da URBS, com a diretora, professora Daniela Pavani, e também com outra ação de extensão que faz anos, que é o Memorial da Cultura Japonesa, onde uma professora de japonês, que é a professora Tomoko Gaudioso, que é a nossa parceira, ela dá uma oficina de origami. Aconteceu no dia 20, tá? onde os alunos de física aprendem técnicas de origami e também uh, estabelecem um relacionamento entre eles, desenvolvem uma habilidade com a perspectiva também de fazer uma visita ao Japão. Nós já mandamos vários alunos do Instituto de Física para o Japão através de um convênio com o Instituto Japão. E o primeiro aluno do Instituto de Física que nós conseguimos mandar para o Japão através desse convênio, hoje está empregado numa multinacional japonesa. Uh, Valberto Andrade Chuvas, muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho, pelo engajamento de todos no Instituto de Física e sucesso em mais um ciclo de palestras em todas as atividades que vocês desenvolverem esse ano. Bom, eu quero aqui fazer um agradecimento, tá? Porque quando. Quando a gente aprende a conjugar os, ver os verbos na primeira pessoa do plural, deixa de conjugá-los na primeira do singular, nós conseguimos. Tá? E a gente consegue as coisas através do, de estabelecer parcerias. Eu agradeço a, a direção do Instituto de Física, as direções, inclusive as anteriores da atual, pela confiança. Agradeço todo o apoio da assessoria técnica da Prorext, o pessoal da divulgação aqui na pratica, aqui na <risos> Muito minha <obrigado>. frente, <risos> e os que vieram antes de ti. E, assim, ó, um especial agradecimento à pró-reitora de extensão, a professora Sandra de Deus, que faz esse trabalho magnífico e viabilizou essa qualidade da extensão na universidade. Professor Alessandro de Deus, um abraço especial para a senhora. Vamos agora às notícias da extensão. Alunos interessados em simulações de debates e relações internacionais têm até o dia 6 de abril para se inscreverem no curso de extensão do URGSMUN 2018. O curso tem palestras, workshops e mini-simulações. O objetivo é preparar os participantes para os procedimentos das simulações e introduzir as noções acadêmicas de relações internacionais e direito internacional público. Os eventos ocorrerão aos sábados pela manhã, de 7 de abril a 9 de junho, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da URGS. Mais informações pelo e-mail urgsmun@urgs.br. Está aberta até o dia 19 de maio a exposição Trajetórias da Extensão no Instituto de Física, a visitação ocorre das 8 da manhã às 6 da tarde no espaço Ciência e Cultura Alba Toyman no campus do Vale. A exposição resgata a história das atividades de extensão do Instituto de Física de 1965 até os dias atuais, com atrações de diferentes épocas. O evento faz parte da recepção aos novos alunos do curso de Física e a entrada é franca. Visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3308-6421 ou pelo e-mail valberto.chuvas@urgs.br. Extensão em Foco tem produção de Andriele Prates e Bibiana Dávila, apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação Vicente Fonseca.